Pela qualidade e transparência de suas informações, o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso foi agraciado com o selo ouro do Prêmio Justiça em Números 2018. O selo busca incentivar o aprimoramento do sistema de estatística do Judiciário, além de promover a transparência e melhoria na prestação de serviços. Música 90 estudantes da Escola Presidente Médici participaram da solenidade de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD. A ação é desenvolvida pela Polícia Militar e tem a parceria do Grupo de Trabalho Interinstitucional da Justiça do Trabalho em Mato Grosso, o Getrim. Em Mato Grosso, o PROED atende cerca de 600 estudantes, desenvolvendo iniciativas que promovam o respeito ao próximo e a busca por caminhos sem o uso de drogas e sem comportamentos que possam levar à violência. Metas que também são comuns ao Getrim, que combate a violência no ambiente de trabalho, algo muito presente nas escolas e que afeta muitos educadores. A presidente do TRT de Mato Grosso, desembargadora Elinei Veloso, foi uma das agraciadas com a medalha da Ordem do Mérito do Trabalho Getúlio Vargas. A honraria é concedida pelo Ministério do Trabalho às autoridades e instituições que contribuíram com o desenvolvimento do trabalho no país. A magistrada recebeu a solenidade no grau comendador das mãos do presidente Michel Temer durante a solenidade realizada na sede do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília.